Oi gente, tudo bem? Estou aqui hoje para mostrar para vocês como fazer uma marcação simples para micropigmentação, seja no Debori ou no Dermógrafo, tá bom? Então quando a gente vai fazer uma micropigmentação, normalmente a gente marca todo o rosto da cliente, fica aquela bagunceira, a gente demora horas para fazer e no final o que mais importa é essa marcação mesmo, então vou mostrar para vocês, vamos lá? Bom, Aqui, o, o principal é o ponto inicial da sobrancelha. Não podemos juntar muito as sobrancelhas aqui e nem afastar muito elas. Então, de acordo com o rosto da sua cliente, o que vai importar realmente é o, a abinha do nariz dela, tá? Então, vamos lá. Eu uso o lápis dermatográfico, tá? Ó. E a gente coloca nessa abinha aqui do nariz da cliente, reto tá, ó, então eu faço uma marcação aqui, aí, aqui também gente, ó, eu não não aperta assim e é bem na voltinha mesmo e tem que estar tá bem retinho, ó. No caso dessa cliente a sobrancelha dela está certinha, ó, a natural, tá? Aí você pede para sua cliente abrir o olho e olhar para cima, para no, no caso eu tô atrás dela eu peço para ela olhar para mim, olha para mim por favor. Aí eu passo no cantinho do nariz dela, no cantinho dos olhos, ó, e faço uma marcação. Aqui é o final da sobrancelha. Se eu fizer com, a, com o olho fechado, fecha o olho, por favor, sempre vai dar diferença, ó. Vai dar mais pra baixo, certo? Então, não. Eu peço pra ela abrir o olho exatamente por causa disso, ó. Daí eu passo bem no cantinho do olho dela, ó. Deu o final das sobrancelhas Aqui também, desse lado Cantinho do nariz, cantinho do olho Essa cliente tem uma sobrancelha assim, certinha De tamanho, início e final Como que eu vou descobrir o ponto alto da cliente agora? No ponto alto da cliente eu peço pra ela abrir o olho também Só que olhar reto Eu coloco a minha mão aqui E peço pra ela olhar pra minha mão retinha assim Reto, isso, tirar a mão, tá? você continua olhando. Aí eu coloco na abinha do nariz também, não é aqui do, no canto e passa pro meio do olho, não, é na abinha do nariz. Tá? Então, na aba do nariz, olha retinho, aqui na minha mão isso. Aí eu vou passar bem na íris do olho dela aqui, bem no meio da íris. Ó, tá vendo, gente? Vai encontrar o ponto alto da cliente. Se a cliente estiver olhando pro lado errado ou tiver... Muitas clientes a gente tem que são estrábicas no caso, né, então a gente tem que tomar esse cuidado, porque se for a sobrancelha vai dar erro. Então, se nesse caso da cliente for estrábica assim, né, um olho for um pouquinho diferente do outro, o que você faz? Você usa o olho dela que é certinho, que, que, que ela consegue olhar retinho, e aí você faz essa marcação. Aí sim, você vem com o paquímetro médio aqui, a, di, a distância daqui. E aqui, né, do ponto alto ao ponto inicial, e transfere pra essa, pra ficar igualzinha, tá bom? E do ponto alto pro ponto final, transfere pra essa, pra você ver aonde vai ser o ponto alto da cliente, certo? Então, vamos lá, a parte do paquímetro, no caso da sua cliente ser estrábica, tá? Então, você vai passar o lápis aqui no paquímetro, os dois lados, vai medir, ó, início de sobrancelha ao ponto alto, ó certinho, certo? E daí você vai pegar e vai colocar para esse lado. Ó, está seu ponto alto aqui. O que, que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos ligar um ponto no outro ponto. Certo? Ó, eu costumo puxar aqui o ponto alto e aqui para eu conseguir ter aquela inclinação para fazer o arqueamento da sobrancelha, tá? Então, eu dou uma leve puxadinha aqui no ponto alto, com o um dedão, e aqui eu dou uma esticada, certo? E aí, sim, eu venho e faço uma linha. A mão livre, tá, gente? A intenção aqui nessa sobrancelha é usar o máximo possível que a sua cliente tem, tá? Então, vamos lá. Chegou aqui, aí eu começo a descer aqui para ligar o ponto final. Certo? A parte de cima também. Eu não deixo esse quadrado, eu não gosto da sobrancelha muito reta aqui. Então, eu dou uma leve curvada nela aqui, ó. Eu sei que aqui é o ponto inicial dela, mas eu dou uma leve curvadinha aqui em cima, ó. Aí eu vou encontrar o ponto alto aqui, ó. A gente liga. É como se eu estivesse ligando os pontinhos. Ó. Certo? Você fazendo desse jeito, não tem perigo de você errar. Porque você vai, tra vai estar trabalhando com as medidas do rosto do seu cliente. E você vai ter um design perfeito para micropigmentação, tá bom? Seja no tebor, seja no dermógrafo. Não importa a técnica que você vai fazer. Do outro lado, você vai repetir todo o processo, certo? Vou finalizar aqui e já mostro para vocês. Bom, pessoal, aqui já está o design finalizado. Então, aí é só começar o procedimento. Para quem gosta, pode fazer caixinha dos dois lados ou pintar toda, certo? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E aguardem aí os próximos vídeos do nosso canal.